O melhor e mais completo o hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do proprietário Arionvaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a imandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Muito bem, olá meus amigos, estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, depois do problema que tivemos aqui no áudio, que eu acho que já está resolvido agora, não é Rodolfo? Mas eu queria cumprimentar os nossos amigos internautas do BocNews News e também os telespectadores da TV Com. E nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, e estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV o colega jornalista, especialista em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Rodolfo, obrigado pela presença aqui no Jornal Foque. Bom, Chico, é, para mim é uma grande satisfação voltar a Enfoque, a minha casa inicial, é, cumprimentar toda a diretoria aí da da, da Enfoque, pelo aniversário, por mais um aniversário, eu fico muito contente que a empresa tenha passado todas essas décadas aí com êxito, com sucesso, e eu acredito que esse sucesso só tende a crescer. Eu fico muito satisfeito de poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, a satisfação é toda a nossa. Rodolfo Amaral, vamos conversar bastante, tem uma, vários temas polêmicos aqui para a gente conversar com o Rodolfo, mas eu antes disso queria chamar o Fernando de Maria, que está lá na redação do Boque News, e de lá Faz o seu, dá o seu cumprimento no dia de hoje aos nossos amigos internautas e telespectadores. Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, bom dia meu Chico. Bom dia, meu Rodolfo. Eu sou você, uh, internauta, que, um que, que nos acompanha pelas redes sociais pelo nosso Facebook, Facebook.com.br, nosso canal YouTube.com.br, nosso canal YouTube.com.br, nosso você também, também pode nos acompanhar pelo nosso, nosso micro micro da da -news, pela, News, pela Rádio de News, e no nosso site, Boc site News. Aí, as de Santos, canal 8, canal e a os turistas devem na uma madrugada de hoje, a Oliveira, a alternativa, é feita pela Germantz, Sul e Bahia de Abril. Enfim, motoristas, que atentos, evitem a Rua Goiás, neste momento, uma enorme uma cratera, cratera abriu na, na madrugada de hoje, ali nas mediações ali, especialmente na, na proximidade, no 50, próximo ao do de Verde. Aí, é, Fernando, olha aí é a Rua Goiás de novo, hein? depois de tantos e tantos meses naquela fase, naquela obra interminável, agora recomeça tudo de novo, só que agora um trecho um pouco mais perto da conselheira, no início ali da conselheira. De fato, o negócio ali é seríssimo. Muito bem, nós vamos conversar com essa conversa com o Rodolfo Amaral. Eu queria, Rodolfo, nós estamos, hoje é dia 23 de fevereiro e daqui a cinco dias eh, terminamos o mês e o governo Lula eh, completando dois meses eh, de governo praticamente. Eu queria você que você fizesse uma avaliação sobre o aspecto econômico. O que, que você avalia, considera? É, de positivo, enfim, qual a sua análise a respeito desses primeiros dois meses do governo Lula? Já dá para superar essa, essa avaliação, Rodolfo? Bom, Gico, eu diria que é, o governo Lula produziu mais é, no período de transição do que no período de governo. É, quando conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse aí é, uma PEC, é, aumentando aí quer dizer praticamente ignorando o limite do teto de gastos, mas assegurando recursos para a pagamento é, do, do auxílio emergencial aí à razão de R$ reais é, e também tá o, o, o Lula aproveitou é, para colocar inflar esse valor é, e enxertar aí é, em várias dotações orçamentárias, várias secretarias é, foram, é, tiveram verbas suplementadas, entre as quais a Secretaria da Cultura, que era uma expectativa muito grande de artistas, já tem artistas aí recebendo é, valorosos dinheiro da Lei Rouanet. Tá? Mas, é, independente dessa situação, estava <coughs> na cara que é, quem assumisse o governo Fosse o Lula ou continuasse o Bolsonaro, iria enfrentar uma situação adversa porque o nível de endividamento público vem crescendo assustadoramente no período da pandemia, nos dois anos de pandemia, em especial em 2020. O déficit público cresceu a razão de um trilhão de reais, isso... Foi bastante preocupante, porque houve a necessidade de, também de o auxílio emergencial Sim. naquela época para mais de 60 milhões de brasileiros. Foram 60 bilhões distribuídos entre estados e municípios. O governo bancou parte da folha de muitas empresas para não demitir. Enfim, é, a situação era grave. Tá? É, e a sociedade fez aquela... O continua grave. E a sociedade, naquele momento, fez aquela opção é, para... É, com aquela famosa frase, a economia vê, a gente vê depois. Então, está vendo depois, o depois chegou, certo? Se nós temos que enfrentar essa situação, coube ao governo Lula essa missão. Agora, eu acho que o governo Lula precisa abandonar, esquecer que o Bolsonaro existiu, tá? andar é, para frente. E a gente é, é, vê que isso não tem acontecido. Então, ele tem procurado brigas desnecessárias, por exemplo, com relação à autonomia do Banco Central, a taxa de juros. Chico, você é uma das pessoas que eu conheço mais bem informada sobre política em geral, em especial a política brasileira. Você há de lembrar que lá nos idos de 2003, primeiro governo Lula, quando o, o então presidente Lula, em 2003, escolheu o Henrique Meirelles para ser o presidente do Banco Central, houve uma balbúrdia no meio petista. É, a Heloísa Helena, o Baba e a Luciana Genro, certo? É, se revoltaram com a indicação de um banqueiro para, o, para a Tucano, presidência... Tucano, Tucano é, na época, era deputado... É, exatamente, eleita. Tucano é, e, e banqueiro, tá, é, o banqueiro para a presidência do Banco Central, a Luz Helena batia a, a perna e dizia que não, e na época a Selic estava em torno de 25%, e aí Luz Helena falava, não, dá para baixar para 5% e tal. Bom, qual foi o resultado do PT naquela época, para quem não tem memória? Os três foram expulsos do PT... Os três deputados foram expulsos do PT e hoje esse mesmo presidente da República que referendou a expulsão de três deputados, que alegava... era, a senadora, é, era, era, senadora. era senadora na época Luiz Helena. Então, é, é, esse mesmo presidente que referendou a expulsão desses parlamentares do PT, porque discutiam taxas de juros elevadas e era de 25%, Certo? Hoje está revoltado com o presidente do Banco Central, querendo, achando que os juros de 13%, 13,7% estão elevados. Então, estas contradições históricas, para quem não acompanha o dia a dia da política e da economia, certo? se surpreende, mas quem acompanha certo? Ó, fica uh, perplexo com, com o que está acontecendo. é Aí o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Certo, com um currículo duvidoso para ocupar pelo menos esse cargo e vai em voz e lá faz aquela declaração infeliz de que não compraria nenhum palito de fósforo de empresas é, cujos proprietários fossem da direita, ora... Disseram para ele que 99% das empresas brasileiras estão sob o controle da direita, não é da esquerda. Até os banqueiros que se dizem, às vezes, apoiar o governo Lula, apoiam exatamente por força da taxa de juros elevada. Ninguém ganhou mais durante os 14 anos do PT do que o setor financeiro do país. A dívida pública nesse período cresceu 4 trilhões. É, e mail Então, é, eu acho, eu torço, eu não torço para o governo Lula dar errado, certo? Eu torço para que as coisas deem certo, porque é a sociedade que vai pagar claro. os resultados, mas eu acho que a gente precisa tá? de ter, certo? No governo, tá? é, pessoas mais preparadas. Tá, eu posso ter N restrições à figura do Henrique Meirelles Mas jamais vou dizer Que o Henrique Meirelles não é um homem preparado No mercado financeiro claro. certo? Se ele foi presidente do Banco Central Naquela época e depois virou secretário Da Fazenda aqui em São Paulo Foi ministro da foi Fazenda ministro. É, Por que não aproveitá-lo? Tá, colocar uma adaptação do Haddad, que saiu de uma prefeitura de São Paulo, com 33% de realizações daquilo que estava projetado, quer dizer, é, não foi sequer reeleito, enfim, fica difícil, mas e vamos torcer. Chegou, e nem chegou o segundo turno, é, sendo prefeito. Hein? E tem mais um detalhe, Chico, que é, é essa negociação de cargos exagerada. Nós, você está completando... É, 37 ministérios. É, além dos 37 ministérios, a gente... Aqui na região está uma grande expectativa, vai para o segundo mês e nós não conseguimos nomear os diretores da CODESP. Ou você duvida que cada um dos partidos, como outrora fazia, vai indicar uma diretoria? Quer dizer, qual é a... infelizmente, está respondendo pela SPA o ex-diretor administrativo. É, então, né? quem, é, quem é? Qual é, na verdade, a autonomia que tem o ministro dos postos? Nenhuma. O próprio presidente da República, numa reunião que ele teve com seus ministros, ele disse o seguinte, que ia assim que os deputados iam indicar as pessoas. Ele disse publicamente, isso foi transmitido na Internet. Então, uma empresa como a do Porto de Santos está quase dois meses certo, com, sem os dirigentes do atual governo. É um absurdo. Exatamente. <tos> Falando em Porto, um tema se impõe. Também, né? é, tivemos aí toda essa polêmica em torno de, continua, da desestatização da gestão portuária, defendida pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, que na época era ministro quando isso, dessa questão, veio a baila e o governo Lula que, o presidente Lula que manifestou-se contrariamente a essa ideia da desestatização embora tenha dito depois em reunião com o próprio amigo, o governador Tarcísio que ele não está preso a dogmas e que o que ele quer são investimentos no Porto de Santos muito bem, é, temos essa realidade Rodolfo, e você é um estudioso da questão portuária, profundo conhecedor e o Porto de Santos hoje está, como disse você, praticamente sem diretoria, né, com dinheiro em caixa né, e necessitando de investimentos. O presidente diz que quer investimentos no Porto de Santos. A SPA, antiga Codesp, tem dinheiro em caixa. O que está que faltando para que esses investimentos de fato aconteçam, Rodolfo, necessários não só para o Polo de Santos, mas com impactos também na nossa região. Bom, Chico, então vamos começar pelo começo. Eu, eh, com relação como a... De... Diria, como diria, aliás, Padre Vieira. Padre Vieira dizia ah, o seguinte, ah, que começar pelo começo não é redundante. É, é o correto. Vamos, vamos, <risos> vamos começar lá pela história da desestatização. Isso foi um projeto aí da cabeça do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que ele implementou aí eh, em várias outras áreas dentro do Ministério da Infraestrutura, colocou a leilão eh, várias empresas públicas, e aqui eh, criou-se essa figura aí da desestatização da autoridade portuária, porque o porto já está, na verdade, privatizado aí na mão dos operadores. Bom, eh, no começo eu, eu evitei de entrar nessa polêmica, até que o assunto foi ganhando uma dimensão, é, e em um determinado momento resolvi estudar o plano de negócios que foi concebido para fazer Sim. essa desestatização, escrevi um artigo até no jornal Tribuna sobre isso, é, e eu acho que era absolutamente sofrível esse plano de governo, esse plano de negócio, porque é, todos os 35 anos que ele projetava o crescimento é, do faturamento, tá, muito pouca coisa era em função do crescimento da movimentação de cargas. Era muito mais em crescimento do valor dos arrendamentos é e nos, valor, nos valores Sim. das tarifas. Então, olha... Qual é o valor que tem você projetar uma empresa que hoje é, tem uma arrecadação da ordem de 1 bilhão e 700 bilhões, daqui a 35 anos vai ter 9 bilhões, mas você vai ver a fonte de financiamento dessa conta é a mesma de hoje, numa proporção é, maior. Então, era muito sofrível isso, mas como colocou-se estrategicamente a história do túnel para ser um financiado, seducor, é, né? é, foi, o foi e, e que é pior, calou a boca da, da, da, da, da região, ficou todo mundo Uou. sedutor em relação a isso, e a coisa foi se passando e acabou é, não, ving, não, não vingando. Então, tem muita coisa que, que tem sido dita do Porto de Santos, tá, que eu diria que é absolutamente sofismática para as pessoas que não conhecem essa palavra, sofisma é uma ideia falsa passada como se fosse verdadeira. Tá? E é isso o que tem feito tanto o ex-ministro Tarcísio em relação à CODESP como a diretoria da própria CODESP e a mídia embarca nessa situação. E eu vou citar um caso pontual aqui. É, a, a, a SPA, né, a antiga CODESP, Fechou o balanço de 2022, já publicou no, no, na, na imprensa no dia 15 de, de fevereiro. Eu estou comentando sobre isso no artigo de sábado que sai no jornal A Tribuna. Tá? E quem pega aquele balanço e vê que a empresa fechou com lucro em 2022 de 547 milhões, vai dizer assim, nossa, como esse pessoal é eficiente. Tá? Será que é verdade? Então, eu fui estudar a situação, eu costumo balizar toda a minha fundamentação em números, em estudos, em dados oficiais. Como era o último ano da gestão Bolsonaro, tá, em relação ao governo e, portanto, também ao Porto, eu resolvi estudar o comportamento da CODESP, da SPA, de 2019 a 2022, período do governo esses Bolsonaro, esses quatro anos. Se você for somar os lucros... Tá, é, obtidos nesses quatro anos deu a razão de um bilhão de reais de lucro. Seria uma Sim. marca excelente para é, os administradores. aonde está o grande problema? Neste mesmo período de quatro anos, estavam previstos serem realizados no Porto de Santos, por necessidade de infraestrutura, de operacionalidade do próprio Porto. Um bilhão de investimentos. Ou seja, a mesma coisa. Praticamente isso. Ora, o que, é que foi realizado desse 1 bilhão de investimentos que estava oficialmente previsto, previsto nos orçamentos é da, da SPA? Foram realizados só, é, para números redondos, 50 milhões de reais. Quanto é 50 milhões de reais dentro de 1 bilhão? É 5%. 5%. Ora, então este lucro, este dinheiro que está em caixa... Na, na CODESP hoje, que ficou aí para o Márcio França fazer a festa com esse dinheiro, na verdade, foi sacrifício de obras que não foram realizadas. Eu vou citar, citar quatro itens que foram é, é, deixados de, deixado de lado e que têm valores relevantes no orçamento da, da CODESP. Por exemplo, é, reforço do, do berço de atracação da Ilha Barnabé. Deixou-se de realizar lá uma obra de 82 milhões de reais, estava prevista no orçamento. Perimetral do município de Santos, Sim. certo? Obras da perimetral, que é importante, muita gente morre aí em acidentes Muito. frequentes. Deixou de se realizar 254 milhões de reais que estavam previstos. Perimetral do lado de Guarujá, à margem esquerda, 311 milhões de reais. E, e, e instalações e, e suprimentos, mais, 8, mais 56 milhões de reais. Tá. Então só nesses casos que eu citei são mais de 700 milhões de reais que deixaram de ser realizados. Ora, é como se você, Chico, recebesse 10 mil reais por mês e falasse assim, ó, vou reservar 3 mil reais por, por, por mês para a reforma na minha casa que está caindo aos pedaços. Aí falou, não, mas eu vou deixar na poupança. Aí você deixou um mês, dois, deixou quatro anos de dinheiro na poupança, a casa está quase caindo na sua cabeça, eu falo, ó, eu tô com uma poupança maravilhosa. Pô, mas você está morando numa casa que está caindo na sua cabeça. Então não há mérito nenhum nesse, nesse lucro que a, CODES, que a SPA vem anunciando. É preciso que isso fique claro. Justifica-se uma empresa pública ter um lucro desse tamanho? É, não. que ela não, deixasse existe. de ter prejuízo. Sim, sim. certo? já, tá, já é. Tá. Já seria, já seria já é sabe, que ela tinha, ela, bom, em 2018, deu um prejuízo de 468 milhões. Corrigisse essa situação, mas não ficasse guardando dinheiro sim, debaixo do colchão para dizer que a empresa é. deu lucro. Agora... Me desculpe a diretoria da SPA, mas eu lamento que isso tenha acontecido. E, aliás, o presidente Lula disse que, que é investimentos no. Por de Santos, pelo dinheiro tem. É questão agora de, de, de olhar bem para esse lado. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Por favor. O que o Rodrigo falou. Acho é, é, que até para vocês ativamente. ativamente. Não estão é acompanhando é muito o tá trabalho é da SRA, mas, mas basta, basta andar ali na primeira do de Santos, Santos para ver a quantidade é de buracos <risos> que existem na, na vida, <risos> na, na vida <risos> pública. E, e, e colocando níticos, é, inclusive, né, é, com polícias, e até aconteceu. Então, isso é só um exemplo para você cidadão ter uma noção e nem, nem o arroz, o arroz que o feijão, feijão é feito, é feito né? a de é algo é impressionante. Mas, quando eu faço os pontos colocados dentro dessa discussão que, que da desestabilização privatização da, da SPA, é a questão é da dragagem, da as que ocorrem em relação à dragagem, por isso que se for feito pela, pela empresa privada, isso seria mais fácil. Alguns defendem que poderia privatizar ou só este tipo de serviço, de serviço. Qual a sua opinião, a opinião sobre esse assunto. a sua privatização? A DRAGAR, dragar é, é possível, não. não E também, não, os, os impactos, isso está muito claro também, na nossa parte, temos um consultor um especialista na área da da da ambiental da do OPE e colocamos claramente a, o que a DRAGAR a está, está, está fazendo, fazendo também. também, e que não só isso, mas também o lado do lado do em razão de a rede de área, o impacto ambiental está no meu fundo cidade e vai se agravar mais. Nesse Esse aspecto também, né, é, qual é a sua, sua posição sobre essa questão específica da dragagem? Que então, então, é a de dessa discussão, de a privatização da autoridade de em São Paulo. Sobretudo no Ponto da Praia, né? A questão ambiental. É, o, o, o, o Fernando, a questão da, da dragagem: existem dois tipos de, de, de dragagem é, típicas, que é. A dragagem especificamente do canal, que é essa que a gente fala aí de chegar a 16, 17 é, metros de profundidade. E existe a, as dragagens dos berços de atracação, onde o navio... De manutenção, é, de manutenção. Exatamente, porque o navio atraca ali ele precisa também ter é, um nível, porque senão ele atola. Então... A dragagem, no meu modo de ver, muita gente olha a dragagem como se fosse investimento. Não, para mim a dragagem é uma despesa de custeio. custeio, custeio. Ela, é, ela é um serviço regular que Tem precisa gente, de, né? manu, de manutenção, tanto é que existiram contratos, aí a DTA teve um contrato recente aí que era para mais de 200 milhões de reais por um determinado período de dragagem. Então não há nada demais, se tirar a dragagem da autoridade portuária... Tá. Agora, é, a dragagem está diretamente associada a uma cobrança de natureza tarifária, se sair a dragagem das mãos da SPA, o dinheiro da tarifa correspondente à cobrança pelo serviço de dragagem vai sair também, poderia ser feita num consórcio formado pelos próprios operadores portuários, não vejo nada demais ou como quando nós tínhamos aquele conselho, que era o Aquino, o presidente, o, o CAP, o, CAP certo? O, o Conselho de Autoridade Portuária. Mas Portuário. ali tinha caráter, é. caráter deliberativo. É, então, Hoje é caráter é. consultivo. Então, mas alguma coisa, algum órgão semelhante, não precisava nem ser uma empresa, algum organismo específico para fazer, fazer essa situação com a ascensão direta dos operadores portuários, que são parte interessada nisso. Agora, é importante que se diga, na hora que tirar a dragagem das mãos da a SPA, vai tirar a receita também relativa à dragagem. Ou seja, ela não vai ter essa força para investimentos, porque a SPA não passa de uma administradora. E, o, o, os operadores, de um modo geral, é, é, é, o empresariado, é, se queixa muito, Rodolfo, que no processo de dragagem, no procedimento licitatório, sempre a questão acaba sendo judicializada. E atrasa todo o processo, porque a empresa que perdeu, questiona o resultado, vai para a justiça, para tudo e assim não anda. É, Chico, nós tivemos aqui, quem conhece o Porto de Santos, quem acompanha como nós, eu acompanho pelo menos há, acompanho há mais de 40 anos como jornalista e trabalhei, eu, fui, eu trabalhei no Porto de Santos, fui funcionário da Receita Federal dentro do Porto de Santos, então quem acompanha isso sabe que a dragagem foi um problema crônico, certo, na CODESP durante Anos e anos. Eu, como jornalista, quando editou do jornal na tribuna, uma vez recebi mais de 10 quilos de documentos de uma empresa que tinha perdido uma licitação é, de dragagem lá, com a denúncia de fraudes e tal, porque é aquela coisa mais ou menos semelhante ao lixo. Você só sabe o que foi tirado, certo? Ou o que foi recolhido na hora da pesagem. Se você colocar um cara assim, do lado da balança, certo? Tá? É aí, se você corromper aquele cidadão é o suficiente para é, fazer aí a, a, a festa. Então sempre foi um problema a dragagem, são contratos de valores elevados, porque o volume de material de sedimentos tirado do canal eles são, são elevados. Então precisa-se ter esse serviço, tá? Pode ser feito pela iniciativa privada, mas precisa-se ter uma fiscalização. Nossa, né? Agora... Se deixar tudo nas mãos do empresário, pode ter certeza que os empresários não vão comer enrolado, não. Certo? Eles vão certo se querer saber quantos metros cúbicos foram dragados, qual é o valor do metro claro, cúbico, claro, claro. porque está saindo do bolso deles. Hoje eles pagam a conta, certo mas eles não têm ascensão sobre essa definição. Seria ótimo que isso acontecesse, porque eu tenho certeza que a dragagem fluiria com, com facilidade. Não vamos nos esquecer a própria CODESP, numa determinada época, ela tinha as dragas próprias. Sim. Lembra? Ela desativou exatamente para contratar o um serviço. É mais ou menos assim, como o Estado, num determinado momento, ficou alugando balsas para fazer a travessia. É, é, uma concessão específica para a dragagem é uma possibilidade a ser considerada pelo, pelo atual governo e pelo Ministério de Portos e Aeroportos, sob a tutela ou comando do ex-governador, Márcio França. Rodolfo, vou pedir a sua licença, vamos hum. com um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior, o maior e mais completo, completo hospital, hospital da região, a Santa, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. população. Desde 2016, o, o hospital, hospital está, está sob o comando do, do profetor Ariel Valdo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação, inovação e humanização, e humanização dos, dos serviços, tornando a emandade um dos principais hospitais, hospitais do estado, estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais, mais completa. completa. Mesmo toda a história construída nos centros de santos, a mudança se faz é necessária, novos momentos, salas de reuniões, estacionamento é e uma e sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade de todos os procedimentos, com a mão do atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Cristo, Cristo está de casa nova, o número 288, conjunto 13 três da vida da Costa, Clínica do Dr. Camilo Cristo, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. redes sociais através, através da nossa, nossa página, página do Facebook, facebook.com.br Facebook. oficial no nosso aí. Instagram, arroba tvcom.santos no nosso, nosso canal oficial no Youtube, youtube.com.br emissora.tv emissora emissora emissora e no, no nosso, nosso Twitter, twitter.com.br tvcom.santos TVcom, interagindo com você, você. É Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque desta quinta-feira, 23 de fevereiro. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boke News TV o colega jornalista Rodolfo Amaral, que é um especialista em finanças públicas e um estudioso das questões econômicas e das questões da nossa região metropolitana da Baixada Santista, como é o caso, por exemplo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 muito obrigado ao colega jornalista Celso Verniz sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os nossos amigos, internautas e telespectadores. Queria chamar agora Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas aqui para o nosso convidado. Fernando, por favor. Rodolfo, pela sua experiência, você, recentemente, você já foi secretário de Finanças do Santos, secretário de Finanças de São Vicente, e, e, obviamente, você, é, você está sempre bem informado e, e você sabe que na Câmara já passou em primeira discussão um projeto bem polêmico que está provocando aí várias e várias discussões aí, é, sobre a questão dos precatórios, um projeto dos precatórios dos procuradores do município. Até tem informação que está havendo uma briga interna lá, porque também o pessoal da Secretaria de Finanças não está muito satisfeito aí com esse projeto, porque no final só a, a Procuradoria é que acaba se beneficiando, especialmente de no, no, no 31, que obviamente a pessoa vai para a dívida, uma parte acaba indo, 10% pelo menos, acaba indo também para esse fundão da, da, dos, das, dos precatórios. Gostaria de saber de você, Rodolfo, você já avaliou esse projeto, o que a sua posição? sobre esse assunto, até porque você já teve do outro lado também o um secretário municipal de França, não só de Santos, como também de São Vicente, que parece que tem algo semelhante lá no município de São Vicente. Rodolfo, essa é uma questão, muito se me permita só uma observação, é uma questão muito séria, é uma questão grave e que as pessoas precisam refletir sobre isso. Eu já, tenho, já disse aqui diversas vezes nesse programa que é a questão da sucumbência. A questão da sucumbência é um, é, um, é um adicional que procuradores recebem por realizarem o seu trabalho. Isto além do salário, ou seja, me parece um privilégio é, é, com qual odioso, ao meu ver, porque não é possível que você receba um prêmio por realizar o seu serviço, além do salário. Me parece, mal comparando, aquela história do futebol do passado, quando os jogadores recebiam o famoso bicho, né, Rodolfo? Além do salário, jogava bem, ganhava o jogo, no fim do jogo levava um prêmiozinho, um bicho. Era assim que era chamado. Ora, meu Deus, qual é a diferença entre um procurador do município e um médico do município? E um engenheiro do município? e um jornalista do município, e um funcionário escriturário, enfim, do município. Todos recebem um salário para cumprir o seu, o, o seu mistério, o seu trabalho. Agora, receber um prêmio, um adicional, por realizar esse serviço, que é a sucumbência, ou seja, é um valor que ele recebe por cada ação é, promovida. Né? Na defesa do município, ou mesmo na ação contra um cidadão inadimplente de IPTU. Então imaginem, senhores, uma pessoa que com dificuldades não conseguiu pagar o seu IPTU, essa pessoa vai para a dívida ativa, ou seja, é acionada pelo município, depois quando ela consegue pagar, ela vai à justiça, paga todas as custas processuais e os honorários dos advogados. E aí a sucumbência, mais 10%. Ou seja para que o procurador cumpra o seu papel, exerça o seu mistério, além do salário, que já não é, não é, não é, não é ruim, é um bom salário né, que ganha o um procurador, merecidamente, sem dúvida nenhuma, assim como o um médico. Só que o médico não recebe nada mais por atender bem um paciente, ou por salvar um paciente, ou por curar um paciente, ou por aliviar a dor de um paciente. E, no entanto, o procurador recebe um valor, qualquer 10%, de um valor contra um cidadão inadimplente de IPTU, entre tantas e tantas outras ações. Portanto, isso me parece um privilégio odioso, e isso teria que ser revisto no país inteiro. Não é possível que esse tipo de coisa aconteça. Rodolfo Fumarol Bom, Chico, o primeiro queria é, esclarecer, o Fernando de Maria usou o termo precatória, na verdade, é o que trata aí é, de é, as ações ju judiciais que, o, que os promotores promovem para a recuperação de créditos da dívida ativa. Né? Então, é um, é um pouco diferente. Mas é, o assunto é muito sério, esse assunto desse projeto de lei. É, eu fiquei perplexo que é, quem lê o projeto de lei... Como ele é um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, é, é, obviamente quem o apresenta é o prefeito municipal. Claro. Certo. Agora eu até peço para é, a, o setor de comunicação da Prefeitura de Santos que está assistindo esse programa, que passe isso que eu vou falar ao prefeito municipal para que ele saiba o risco que ele está correndo ao apresentar este projeto de lei, porque muito provavelmente a redação dele veio da própria Procuradoria, Certo? É uma obra, eu diria, mal acabada, certo? que vai gerar um problema gravíssimo ao prefeito municipal se ele não suspender e retirar esse projeto de lei é, da Câmara Municipal antes da segunda votação ou da sanção é, é, desta lei. E eu vou dizer por que, que é uma obra mal acabada. É, esta lei proposta é, na Câmara Municipal, ela é uma cópia parcial de um trecho da lei 13.227 de 2016, uma lei federal que tentou disciplinar certo, os honorários de sucumbência, certo, e a sua respectiva, o seu controle e a sua divisão para os procuradores federais, procuradores da União. Então a procuradoria do município de Santos muito provavelmente foi lá nesta lei, Isso é evidente porque existe o um artigo desta lei mais ou menos é, balizado no, nessa reforma aqui que foi feita, só que só copiou o que lhe interessava. Tá? ou seja, modificou o sentido, criou certo o controle desse, desses recursos pela, pelo conselho curador dos procuradores, que é o mesmo artigo que tem na lei que eu, que eu acabei de citar é, da, da, dos procuradores federais. Só que na, na Procuradoria Federal, na lei federal lá, eles veem uma forma de remuneração atrelada ao tempo de serviço dos, dos procuradores, mas lá na federal se beneficiam os inativos, aqui eles esqueceram os inativos. Aquilo que não interessavam, eles não usaram daquela lei, não copiaram. Agora, é muito grave isso, Chico, porque, em primeiro lugar, o prefeito precisa saber se a prefeitura de Santos ainda não foi acionada, certamente será em breve. E principalmente se for motivada pelos vereadores da oposição que votaram contra a lei ou por qualquer outro munícipe. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deliberadamente, em várias cidades, inclusive em São Vicente, onde eu fui secretário recentemente, é, determinou pareceres de diversos conselheiros, mas em especial certo, do conselheiro que, que, que presidiu até o mês de já, final de janeiro o Tribunal de Contas, que é o conselheiro Dimas Ramalho, Sim. dizendo o seguinte, em primeiro lugar, ponto número um, certo? Os honorários de sucumbência, a parte de honorário de sucumbência pago ao procurador tem que estar na folha salarial, certo? Do procurador. O município de Santos não coloca. Eu estou aqui com os valores dos 26 procuradores, quanto recebe cada um, a data em que foi admitido, e não consta é, disso. Diferentemente, por exemplo, certo? Da Procuradoria do Governo do Estado de São Paulo, que coloca, está lá no portal da transparência. Bom esse é um aspecto, segundo lugar, é, a prefeitura de Santos tem conhecimento, tá, desde 2003, porque ela consultou a Receita Federal é, na, na, na época, se tinha que estar na folha, certo? como é que, é que se era recolhido o carneleão e, e etc. só que a, a, a, a manifestação da Receita Federal foi ignorada, pra, porque não interessava os procuradores, Certo? A correspondência, eu lembro de um dos nomes de, do, do procurador que questionou, uma, uma dessas foi Ana Lúcia Megali, que ainda é procuradora do município. Se estiver me ouvindo, que me desminta que ela tenha feito essa consulta à Receita Federal. E a Receita Federal, no primeiro momento, diz que não era pertinente essa resposta, que existia um órgão é, dentro do organismo da Receita Federal correspondente a esse tipo de, é, de consulta, qualquer pessoa que está nos assistindo, se colocar no Google a palavra COSIT é, é, 83 barra 19, vai ver o parecer da Receita Federal sobre isso. Ele diz o seguinte, que tem que estar tá na folha de pagamento, é sujeito ao imposto de renda na fonte, a fonte pagadora é sim a prefeitura, sim. tá? É, e eles diz respeito, o Tribunal de Contas e diz respeito à Receita Federal. Bom. Agora, como o Supremo Tribunal Federal, Chico, é, determinou que é, é legítimo, é legal, o pagamento aí de honorários advocatícios para advogados públicos, isso já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? só que o Supremo diz o seguinte, limitado ao teto constitucional. Então, se o advogado, o procurador, e tem vários aqui que já recebem 35 mil, 30 e tem uns um dos dois aqui que até passaram dos 39 mil, que é o teto constitucional, e está na folha. Se recebeu, se teve um redutor, eu não sei. Mas está na folha do salário bruto acima do teto constitucional. Mas vamos supor que fosse 35 mil. Então, dos honorários de sucumbência, ele só poderia completar mais 4 mil. Chegava nos 39 e não podia receber mais. Agora, é, essa sucumbência obtida pelos procuradores diga-se de passagem, que 90% eles não põem a mão no papel, certo? Tá Para arrecadação, porque é uma coisa administrativa, que normalmente recolhem de uma forma irregular, porque recolhem em boleto separado com o timbre da prefeitura. Ora, o advogado costuma dizer, esse dinheiro não é público, esse dinheiro certo, não é de impostos, esse dinheiro é do contribuinte que atrasou, da calça, ninguém, se eu estiver devendo 10 mil reais... Se tiver um refis, eu for lá, se é, tiver na dívida ativa e for lá negociar, certo? a prefeitura, o procurador, não, não, eu não vou contratar um advogado para me defender, eu devo, certo? Então, o procurador não defendeu absolutamente nada, ele não ganhou ação nenhuma, foi uma coisa absolutamente operacional. 90%. Cidadão, partido do cidadão. É, 90% dessa, de, do cidadão. desse valor eles ganham sentado sem mexer certo uma caneta sem digitar é. uma tecla no computador então vamos deixar claro que é isso mas como a justiça diz que eles têm direito tudo bem só o que... que não exclui é. que esse direito é. garantido pelo supremo então é. ninguém discute é. isso mas isso não exclui o privilégio é, é chico o privilégio é. odioso repito porque não é possível que alguém receba alguma coisa para cumprir seu papel então chico mas só além do salário só para as pessoas as pessoas entenderem então por exemplo, hoje a folha de pagamento dos procuradores, do total dela, no mês de janeiro, foi em torno de 600 mil reais. Multiplicando aí por 14 vezes, 13º, umas férias e tal, daria em torno de 8 milhões e meio o custo atual pelos salários que eles recebem. Certo? Se você multiplicar pelo novo salário do procurador, 26 procuradores vezes 14, vezes 39 mil, vai dar 14 mil e pouco. Ou seja, eles só poderiam ter o complemento de mais 6 milhões. Só que muitas vezes a arrecadação dos honorários de sucumbência ultrapassa Atrapassa. esse valor. Aí uhum. o que, que acontece? Aí é onde mora o perigo. É aí onde o prefeito não só tem o dever de fiscalizar, como tem o dever de transformar isto público. Certo? Há um decreto da época da Thelma de Souza, que ele é citado nessa legislação ampassã que dizia o seguinte: que é o decreto 1114 90, dizia que os honorários eram devidos, deveriam ser recolhidos a uma conta bancária especial, deviam ser divididos mensalmente em partes iguais, certo? E essa conta bancária seria supervisionada pelo assunto, o secretário de Assuntos Jurídicos, certo? E que também disciplinaria o rateio. Isso está em vigor, isso. O grande problema aqui é que a Secretaria de Assuntos Jurídicos já não existe mais. A substituta, é, substituta dela, na, no organograma da Prefeitura, é a, é a Secretaria de Cidadania, que deveria estar respondendo para essa conta. Mas essa é uma conta fantasma. Ora, se o dinheiro é privado, se o dinheiro é dos procuradores, eu pergunto por que, que ele vai estar dentro de uma conta da Prefeitura Municipal, <risos> claro. sob o, o CNPJ. Claro, claro. Eu não sei, tá? mas eu não duvido que essa conta tenha mais de 50 milhões de depósitos. É uma poupança tá? que forja, inclusive, certo? a decisão do, do, do, do, do Supremo. Se há um teto constitucional, não tem sobra. Tem vários ministérios públicos é, é, de vários estados que, é o seguinte, não? a sobra é do município. Eu não sei, não foi pacificado nada sobre isso. O ministro... É, é, do, do STF, o ministro Barroso, numa votação de, de uma ação direta de inconstitucionalidade, certo? ele faz um breve comentário, Chico, num determinado momento, diz de o seguinte: oh, aquilo que sobrou do mês, que não deu para ficar porque extrapolou o teto, fica para colocar no mês seguinte. Ele faz um comentário. Isso não faz parte do acordo, mas os, pro, os, os procuradores usam isso como se fosse lei, como se fosse é uma, é uma determinação. Palavra. Foi um comentário do ministro Barroso. Então o prefeito, em tá, primeiro lugar, tá, tem que providenciar tá, é, a colocação desses honorários na folha, porque isso é determinação expressa do Tribunal de Contas. É determinação expressa da Receita Federal. Tem que se verificar esta conta à parte, qual é o valor que ela tem, porque aonde está a responsabilidade, eu queria fazer a advertência do, do, ao prefeito. Eu fui consultar aqui a lista de procuradores, e tem a maioria deles é, foram admitidos entre 89 a 93, certo? Tem 10 mulheres que foram admitidas também dentro desse período, nesse quadro da prefeitura, que se aposentam com 30 anos. Ou seja, estão completando o prazo de aposentadoria, é aposentadoria agora. De Aí eu pergunto, vamos imaginar que nesta conta secreta, lá, <risos> lá no caixa 2, escondido lá, ainda que sob a tutela da municipalidade, tenha 50 milhões de reais. Como é que vai se fazer o rateio desses 50 milhões de reais para essas pessoas que vão se aposentar? Onde estão as regras disso? Porque não, os generativos é. não teriam mais direito. Né? É, exatamente. Certo. Qual é a regra? O que, é que ficou combinado? E se uma dessas pessoas morrer amanhã, certo? o seu herdeiro sabe desses 50 milhões? Ou seja, ficou escondido? certo? Sabe lá, Deus, onde é essa coisa? Eu eu uh, enfrentei essa situação na prefeitura de São Vicente, Chico, certo? E questionei isso, porque lá eu sabia quanto tinha de saldo, mas eu não podia mexer, ah, era sob gerência apenas da procuradora do município, eu deixei um dossiê pro prefeito de São Vicente para tomar as providências, se tomou eu não sei, o dia que eu saí eu cumpri com a minha obrigação mas eu acho que o prefeito Rogério Santos, se aprovar essa lei desses moldes, ele vai estar referendando uma situação seríssima, que poderá amanhã, certo, por um herdeiro desses beneficiários, ou por qualquer outra forma, ou por o, o, o, o STF considerar que não tem sobra, certo, se é teto, é teto, não tem que ficar fazendo uma conta poupança, ou seja, enquanto não houver uma manifestação oficial, esta conta, certo, na verdade vai virar um caixa 2. A Câmara Municipal tem a obrigação de exigir isso, e eu vou dizer mais, quem quiser fazer essa conta, certo? a lei que eu me referi aqui, que eles copiaram o mal feito, que também tem uma curadoria lá é, de honorários, de advocacia da, da, da, advocatista da União, lá pelo menos diz o seguinte, ó, tem que ser uma conta né, numa instituição oficial, certo a, a, a essa instituição que faz o pagamento dos honorários e retém na fonte, é o que está na, na, na legislação federal. Tá? E tem mais, se você for entrar agora no site de transparência da União, você vê os valores dos, que foram depositados. Isso tinha que estar aqui no site de transparência é. da Prefeitura de Santos. Ou seja, os procuradores pensam que são Deus. Tá? Quando eles falam que não, esses honorários, como você falou, é isso, esses honorários é fruto do nosso trabalho. Não, não é. Você fez durante o horário de expediente que você já ganhava o seu salário para é. fazer isso, usou os recursos da prefeitura para fazer isso e tal. Bom, se é, a, a legislação entendeu isso, agora a legislação no nosso país, Chico, está uma vergonha. Aliás, se a gente for a, a, a, a, ao pé da letra, até a OAB, até a existência da OAB... Hoje está sob júteis, certo? Por quê? Porque o Collor, em 1993, extinguiu a autarquia chamada OAB com o decreto da época do Getúlio Vargas, que criou a OAB. Aí o, o, o STF, nisso, ficou pisando em ovos, até hoje não disse se é ou se não é. Mas nem a existência da OAB a gente tem a garantia de que há legalidade na existência. Por incrível que pareça, mas no Brasil vale tudo, vale a interpretação de cada um. Aí está o tema polêmico e a Câmara Municipal de Santos será de decidir sobre isso, se aprova em segunda discussão ou não, e depois se aprovar a sanção do prefeito Rogério Santos, e fica aí o alerta do Rodolfo Amaral. Vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região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 Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Rodolfo Amaral, especialista em finanças públicas, ex-secretário de Finanças de Santos, do São Vicente. Fernando e Maria, já estamos no limite do programa, Fernando, você tem alguma coisa que você queira mais um comentário, alguma coisa rápida, por favor, Fernando? Não, acho que esse é o tema que foi falado no bloco anterior, parece muita reflexão alerta aí para os vereadores também nesse cenário, porque realmente que nem o Rodolfo comentou, pode virar aí um, um caixa 2 aí, é disso, até porque uso o CNPJ da própria prefeitura. Né? Então vamos aguardar. A proposta não está em pauta na sessão da Câmara de hoje, desta quinta-feira, então provavelmente deverá ser colocado aí nos próximos dias. Vamos aguardar os acontecimentos aí, até pelo adiantado da hora. Obrigado, Bom, Rodolfo. Provavelmente por conta da, do tema, da polêmica que vai suscitar, sem dúvida a Câmara vai querer esperar um pouquinho mais, pensar, refletir, né Rodolfo? Certamente. Rodolfo, olha, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final desta edição. Queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos para os nossos amigos internautas, para os nossos amigos telespectadores, sempre de grande valia pelo profundo conhecimento do Rodolfo. Parabéns, Rodolfo, e muito obrigado. Bom, Chico, eu que agradeço, agradeço a você, a toda a equipe da Enfoque. Da, da para mim é sempre um grande prazer estar aqui. Eu queria deixar claro o seguinte, eu não tenho antipatia nenhuma contra a procuradora, contra quem quer que seja. A gente está aqui tentando colaborar com a sociedade, com o andamento das coisas de uma forma regular. Se algum vereador é, tiver dúvida em relação a isso, para uma segunda votação, eu estou à disposição para esclarecimentos. É um assunto bem delicado, mas eu o conheço em detalhes e posso colaborar para que se evite até que o prefeito acabe entrando numa armadilha que é, não tem lógica nenhuma esse projeto de lei. É verdade. E, e, e, Rodolfo, principalmente lembrando que num país como o nosso, com tantas imensas dificuldades econômicas, financeiras, com tanta gente passando fome, passando necessidades, e a gente se depara com esses salários astronômicos, astronômicos, que só ampliam a concentração de renda, essa concentração de renda injusta, perversa, essa desigualdade que nós vivemos no Brasil. É contra tudo isso que nós temos que nos insurgir, porque não é possível que esse estado de coisas continue no Brasil. Muito obrigado a todos, estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, agradecendo a equipe técnica em nome do Felipe, agradecendo o Fernando de Maria, o Rodolfo Amaral.